dia-a-dia dia das pessoas, de manhã eu acordo, visto a minha roupa, lavo o meu rosto, escovo os dentes e depois vou tomar o meu café da manhã, Me acordo, escovo os dentes, vou ao banheiro, Tomo banho, visto as minhas roupas, almoço e vou para a escola. Estudo e à noite eu durmo. Fui à feira comprar verduras, frutas. Cheguei em casa, as lavei. Lavei a salada e depois eu comi. Muito gostoso e faz bem a saúde. Estou brincando. Andando de bicicleta. Com cadeira de rodas. Com meu amigo. Tenho um cachorro. Estou andando de skate. Patinete. Soltando pipa. E tomando sorvete, né? O grupo né? da turma da Mônica, né? Uma bagunça na casa, brinquedos espalhados, e a mãe está brava, mandando né? o filho organizar, limpar tudo, né? ajudando a mãe com a faxina da casa. Né, organizando tudo né, para casa ficar limpa e cheirosa. Né, fui para fazenda e tem o cabrito, a ovelha, o porco, a vaca, ainda estou tirando leite da vaca para tomar, a galinha, né? estou pegando os ovos da galinha e ali o cavalo, onde o cavalo? Né? E ele é muito bom. Eu fui para o zoológico e eu vi que tem um elefante enorme, né? a girafa, o leão, né? e os leãozinhos né? ali, tão fofinhos, as zebras os patos, né, os pinguins, o pavão, né, foi bem legal, mas que dó dos animais, todos presos. Né, uma hora de descansar em casa, né, junto com o namorado, assistindo um filme, comendo pipoca, é muito bom o descanso.